E eu fiz aqui para ele, vou mostrar aqui agora para vocês aqui na tela no meu computador, vocês já estão vendo aqui o canto. Eu vou tocar para vocês poderem ouvir, tá? Aqui e já já eu volto falando como foi feita essa nossa edição para vocês poderem entender, tá? Então escute aí apertando o play aqui para vocês. Escute aí. Essa edição foi feita da seguinte forma, pessoal. Já colocamos aqui no começo é, o boca-mole, né? Como vocês puderam ouvir. E de canto para canto foi deixado 10 segundos de canto para canto, sendo que tem 5 cantadas de boca-mole, como vocês podem ver aqui, ó. 5 cantadas de boca-mole. E também, depois aqui, mais 5 cantadas de virada, né? A virada. É, o tio João Pedro Boi, ou então Virada Caratinga, como muitos conhecem também. E aí tem, um, tem um, um tempo aqui de 30 minutos, tem um tempo de 30 minutos de cantadas, né sendo que de uma para outra sempre 10 segundos de canto para canto, e depois desse período vai ficar 10 minutos, 10 minutos aqui em silêncio. Sempre trazemos aqui os criadores com visão diferente. Um tem uma visão, outro tem outra visão. E eu sempre procuro extrair de cada um deles aqui um pouco do seu conhecimento, para ver se eles, se eles soltam aqui para nós um pouco das suas experiências aqui. Sempre trazendo uma visão plural, sempre trazendo uma visão diferente. É importante, eu gosto de trazer uma visão diferenciada para vocês que assistem aqui o nosso canal. Tá bom? Então, muito obrigado, agradeço a todos vocês, até o um próximo vídeo. Até uma próxima live.